E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou te ajudar a comprar o um carregador turbo para seu iPhone É isso mesmo pessoal, eu recebi muitos pedidos é, de pessoas que assistem meu vídeo sobre importação de iPhone é, Sobre o carregador turbo, e se você quer comprar o carregador turbo para estar tá revendendo É uma ótima forma de estar tá ganhando uma grana Ou se você quer comprar para uso próprio, tá pessoal? Lembrando que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo do carregador turbo que eu importo. E o mesmo que a galera estava perguntando nos vídeos lá de iPhone. E você basta ir na descrição desse vídeo aqui, clicar no link e comprar. Que você vai estar comprando exatamente esse que eu estou fazendo pedido. Tanto para mim, como para revender para o pessoal, tá pessoal? O carregador é esse aqui, tá pessoal? Só para vocês terem uma ideia, ó, olha aqui ó. 46 e 53 tá pessoal se você for aqui no Mercado Livre vou mostrar para vocês aqui só um comparativo aqui você pode até importar e tá revendendo aqui no Mercado Livre caso você queira é tá é, fazendo um negócio né vamos colocar aqui ó carregador ó, carregador Turbo iPhone só para vocês terem uma ideia tá pessoal assim de mais ou menos a margem de lucro que esses vendedores têm. Olha só aqui, pessoal. ó Lembrando, pessoal, aqui, ó, 20 watts, tá? E aqui, ó, o nosso carregadorzinho também, ó, ó, 20 watts. Então, se trata do mesmo produto, tá, pessoal? Trata-se do mesmo produto. Vamos lá. Olha só aqui, pessoal, 127, tá? Ó, mais baratinho aqui, ó, 94, tá? Mesmo assim, pessoal. Tá, o dobro lembrando que aqui ainda tem um frete né quando você ele fala frete grátis aqui mas quando você clica vem a pegadinha do malandro tá então é... olha só aqui ó o frete grátis aqui ó 1771 pelo menos para minha região não sei para sua tá pessoal então trata-se do mesmo produto praticamente mais que o, o dobro quase o triplo do valor de você comprando aqui no aliexpress que vai ser a mesma coisa que você comprar no Mercado Livre. Lembrando, pessoal, também que isso aqui não trata-se de uma importação, tá? Pessoal, olha só que legal! Esse produto já está no Brasil, tá? Você não está pedindo da China, por mais que você compre aqui no AliExpress, esse produto já está no Brasil. Então, é ele, tá com estoque do AliExpress aqui no Brasil. Então, vai ser bem mais rápido para chegar para você. E outra é frete grátis, tá, pessoal aí pessoal ó vamos logo aqui partir aqui ó só para vocês terem uma ideia eu vou comprar dois olha só pessoal aqui ó carregador turbo não se atente porque esse texto aqui pode mudar quando você clicar no meu link tá que o vendedor pode mudar porque eles estão sempre atualizando aqui para trocar de palavras-chave e tal para atrair clientes então mas você usando o link que eu vou deixar na descrição você vai comprar exatamente esse produto que eu estou comprando tá então, aqui o preço dele aqui ó tá em oferta e aqui eu coloquei dois. vamos clicar aqui em comprar para gente ver quanto que é, vai ficar aqui nessa tela pessoal ó aqui tá o meu endereço aqui deve estar o endereço que você quer receber o produto caso você ainda não tenha cadastro aqui no aliexpress basta usar esse link da descrição fazer seu cadastro clicar é, novamente no link para você tá comprando esse produto. Aí você adiciona aqui, ó. Você clica em adicionar endereço, você coloca o seu endereço certinho aqui, tá? Vai ficar aqui, ó. E aqui, pessoal, você pode escolher os meios de pagamento que você quer utilizar. Olha só, pessoal, aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele me cobrou ainda aqui, ó, 6,60, né, porque eu comprei duas unidades. Para uma unidade é grátis. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar só uma para ver se ele vai cobrar frete. Ó, é realmente, não é frete grátis para a minha região, que moro no Acre, tá, pessoal? Você que mora em São Paulo, talvez fique grátis, tá? Para o Acre, mas mesmo assim, pessoal, notem, eu vou colocar duas mesmo que sai mais em conta, ó. Olha aqui, ó, notem que uma unidade com frete sai 61 reais. sai metade do valor aqui, ó. Menos da metade, porque ainda tem 17,21 do frete, né? Então, pessoal, olha só. Duas unidades, o frete caiu aqui, ó. Então, compensa mais eu pedir duas unidades, porque cada unidade vai sair por 50 reais, mais ou menos, né? 50 reais. Então, pessoal, preste atenção. Estou comprando dois carregadores, pagando R$ 99,66. E aqui, um carregador está 127, mais 17,71. Então pessoal, para vocês verem, né? Compro dois com preço de um, ainda bem mais barato. Então pessoal, já tá aqui, né? Na, tudo certinho aqui. Aqui pessoal, você pode escolher o meio de pagamento, tá? Se você quer pagar com Pix, ó, aqui tem um boleto, né? Você pode adicionar seu cartão de crédito, você pode fazer pagamento a prazo, parcelar, você pode parcelar com seu cartão de crédito, tá, pessoal? Tem o Pix também aqui, tem o boleto e se você tivesse saldo. Então, pessoal, vou fazer como aqui, eu vou pagar com o meu cartão de crédito, tá? Eu venho aqui, ó, vou co comprar parcelado, eu ainda vou parcelar em duas vezes. Aí aqui eu vou escolher o meu cartão, tá, pessoal? Eu já tem meus cartões cadastrados aqui, você cadastra de vocês aí, tá? Ó. Aí aqui eu vou escolher aqui quantas parcelas eu quero, ó. sem juros, ó, pessoal. Olha, sem juros. Eu posso colocar aqui, ó, 3 de e 22 Ó, oh, sem juros vai até cinco vezes, ó. Oh, se você quiser comprar, vai dar 5 de 19,93. Aí você parcela. Se você quer comprar para revender, é muito bom parcelar, assim, que você vai ter um um tempo para pagar, né? E então eu vou colocar aqui duas aqui, ó, oh, duas vezes só. Escolhi o cartão bonitinho e clica aqui, ó, oh, salvar e confirmar. Vamos ver aqui. Já fiz aqui a escolha. Agora eu vou fazer clicar aqui ó em fazer pedido. Aqui ele vai me pedir o código de segurança do meu cartão. E vamos finalizar essa compra. Vamos aguardar. Aqui, ó. Vou puxar aqui para o lado. Vamos ver. E pronto pessoal a minha compra foi feita com sucesso tá pessoal Então pessoal é assim que você vai fazer seu pedido aqui no aliexpress economizando uma boa grana de carregador turbo tá pessoal Eu espero ter te ajudado um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau